Você é uma pessoa estressada? Você conhece alguém estressado? Por que é tão importante a gente falar sobre a palavra estresse? Eu estava pensando agora... Né, mentalizando sobre as nossas, a nossa pauta... desses vídeos que nós estamos fazendo... dessas comunicações... e também dos meus podcasts... Né. Meu Deus, não falamos sobre estresse? Coisa. Impressionante. Gente do céu, isso é uma falta. Me perdoem, tá? porque eu não peço desculpas. Claro, ocorre a gente pedir desculpa, mas pedir desculpa não dá porque a gente não pode tirar a culpa de ninguém. Né? Agora, pedir perdão, a gente pede. Nossa, perdoa. Pô. Por que é que é importantíssimo a gente falar sobre estresse? Porque todos nós, seres humanos, inclusive dentro do útero de uma mãe, nesse planeta hoje, estamos submetidos a alguma força que coloca a gente em algum nível de estresse. E o que é o estresse? Na realidade, isso a gente fala muito em aula. A palavra estresse, ela foi, ela foi ela capturada, né? ela foi emprestada, no bom sentido, da expressão, sabe de onde? Da engenharia de materiais. Porque a força de estresse é a força máxima, que nem essa mesa aqui, ela tem essa plataforma de vidro. É a força máxima de pressão que eu posso colocar até que essa estrutura suporte sem se quebrar. Então a força de estresse é a força de limite, a qual todos nós, e aí os nossos colegas norte-americanos, sabidamente, inteligentemente, Love America, traduziram isso, trans, transportaram esse conceito de carga, sobrecarga de suporte para o nosso sistema fisiológico, nós temos vários sistemas fisiológicos para lidar com o estresse várias formas, o cardíaco, o respiratório, volêmico, enfim. Mas para a saúde mental, que também está dentro do grande guarda-chuva da saúde humana, a questão do estresse ela, ela veio sendo pensada como a forma com a qual o nosso organismo suporta todas as forças que muitas vezes estão funcionando de uma forma coordenada e a partir de certo tempo descoordenada que não é pelo fato de você estar se sentindo ou se sentindo é, se sentindo estressado ou estressada que você necessariamente pode estar doente, mas muitas vezes o estresse pode ir é o grande caminho para você desenvolver alguma doença de todas as formas. Eu não estou falando só de saúde mental, mas saúde física também. Mas para nós da saúde mental interessa muito entender que o conceito como esse que eu estou colocando para vocês ele é extremamente importante porque o modelo essencial do desenvolvimento da doença mental, ele não é só o um modelo biológico. As doenças mentais, elas se desenvolvem a partir daquilo que nós chamamos de multietiologia ou multifatorialidade, ou seja, da, da, do, da influência de vários elementos que podem, numa conjunção, eu chamo brinco, às vezes conjunção astral, fazer com que a pessoa muitas vezes ultrapasse os seus limites, e aí o limite de estresse, lembra da força? E aí não passar a partir daquele momento conseguir funcionar ou conseguir viver da forma como ela vivia antes. E aí nós estamos falando de fatores genéticos, e aí nós estamos falando de fatores do desenvolvimento externos, inclusive intrauterinos, nós estamos falando dos elementos que interagem interferem no nosso desenvolvimento desde as nossas infâncias, lá atrás, desde quando a gente é bebezinho, nutrição, questões ambientais... Questões ecológicas, saneamento básico, eu estava lendo em um jornal hoje, né? Se Deus quiser, o Brasil vai se tornar um país digno nessa questão também. Gente, saneamento básico mata mais que muitas doenças, você não tem ideia. Não ter água limpa, não ter um sistema de higiene. Isso é extremamente importante, gente. Políticos, por favor, né? A gente precisa disso. Mas tudo isso no conjunto, e além das questões psicológicas, comportamentais, aí entra educação, aí entra relação entre os pais, relação dos pais com os filhos, vão formar um conjunto, um caldo, que a gente está no meio sendo cozido. A partir de certo momento, esse cozimento aumenta e aí essa força vai penetrar na gente. E a gente pode passar nossas barreiras para desenvolver uma doença mental. Não é tão simples como todas as conjunções que eu estou lidando, que estou mostrando que vão desenvolver isso, mas a partir do momento que o nosso organismo, e aí a nossa genética muitas vezes nos predispõe a sermos mais condicionados a lidar com o estresse. E a palavra isso chama resiliência, que é a condição da gente lidar e recuperar de uma situação de alto nível de pressão, estresse, sobrecarga. Pessoas que têm mais resiliência passam por situações de estresse muito fortes e não adoecem. Pessoas com pouca resiliência ou nenhuma resiliência passam por situações até muito pequenas e também, ou desculpe, vão adoecer muito mais facilmente. Então, o um conjunto disso, e aí também eu vou deixar de aqui fazer uma parte: drogas, principalmente na adolescência, vão bombardear o cérebro, que aí a partir de um certo momento pode desenvolver uma determinada doença. E eu vou falar no próximo vídeo uma grande condição que pode estar associada a estresse. Me acompanhe no próximo vídeo. Marcos Liboni, médico psiquiatra. Aqui no meu canal do YouTube, nos meus podcasts, inscrições, likes, dislikes, comentários, sejam todos bem-vindos.